We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Oi, gente. Eu sou a Isabel Chelvey e você tá no segundo episódio do especial de Natal do Papo de Minas no Vida de Aú. E hoje eu vim montar a minha árvore de Natal e mostrar pra vocês. Bora lá? Gente, muito bom dia neste domingo ensolarado. É, hoje a gente vai montar a árvore de Natal. Só que o que acontece? A Isabel aqui, linda aqui, esqueceu de passar a linha nos, nas bolinhas de Natal, né? Obrigada. Então, gente, e aí, como eu mostrei lá no outro vídeo, as bolinhas são vermelhas e pratas. A gente não tem linha verde da cor da árvore pra sumir lá, infelizmente, mas nós temos linhas vermelhas, pras bolinhas vermelhas. E pra prata, não tem branca, mas é, tem essa aqui que a gente vai usar. E pode ser que ela suma, né, na, na árvore, a Heloísa, gente, ela tá rodeando a caixa da árvore desde que tá ali. Ela quer saber o que tem dentro. Vem, Elo! Vamos abrir? Cadê a tesoura? Amiga? Deixa a mãe abrir aí. Encaixado os três negocinhos. Acho que isso aqui é o, é o pé, não é esse aqui? É. Oh, olha, filho! Gente, as bolinhas mais, é, que vieram mais do tubo, ó, eu abri e vi que vem essas cordinhas aqui, ó, tá vendo? Pra colocar dourada, vai ficar bonita. Então eu vou tentar passar as douradas nessas, não sei se as outras vêm, mas vamos tentar. Gente, ó, coloquei a primeira, deu tudo certo, ó. Ela fica muito boa e ela é muito fininha, então provavelmente vai sumir na árvore. É isso mesmo que eu quero. E eu vou encher. Agora que eu, que eu fui reparar nas outras, gente... É, elas vêm, ó, no cantinho com a, as fitinhas. Então vai ser bem mais fácil e melhor, ó. Vem no cantinho com as fitinhas. As pequenininhas já vêm colocadas, as fitinhas, ó. As pequenininhas vermelhas e pratas também. As grandes da prata também já vem colocada, ó. Então vai ser só as, as vermelhas médias e a prata média que vai ter que colocar. Então eu vou fazer isso e daqui a pouco eu volto. Não vai dar pra gravar pra vocês porque nós temos uma criança aqui e se eu colocar no tripé ela chuta, ela bate. Então não vai dar muito certo.